Ah, que é o Jabulas e hoje estamos conferindo mais uma Toro Turbo, pois é, dessa vez estamos a bordo aqui da versão Freedom T270 1.3 Flex, pois é, essa aqui é a opção intermediária com esse motor Turbo, que é o um motor ali cara, que deu a Toro um comportamento exemplar. Recentemente a gente avaliou a Toro na versão Vulcano com esse motor E agora a gente está aqui nessa versão intermediária Bom, esse é um carro interessante Mas tem umas pegadinhas nessa versão Freedom aqui Que eu vou contar para você depois da vinheta Então aperta o cinto aí que nós vamos dar um rolé E eu vou te contar qual é desse carro E qual que é o pulo do gato Beleza? Então roda aí <música> A Fiat lançou recentemente a linha 2022 da Toro, que tem como grande novidade o motor T270, motor 1.3 de 185 cavalos e 27 kg de torque, um motor ali que dá a esse carro um vigor que a gente não conseguia imaginar no antigo 1.8, que ainda continua em linha apenas na versão Endurance. Bom, o grande lance é o seguinte. Essa versão que nós estamos testando hoje é a Freedom, e ela chega com esse motor, que é a grande cereja do bolo, transmissão automática de seis marchas, tração apenas nas rodas dianteiras, então se você está pensando num carro ali para encarar terrenos muito ruins, botar muito peso na caçamba, fique sabendo que dependendo de onde você for, ela não vai subir. Se for cheio de muito peso atrás, em ladeira muito íngreme, com pouca aderência, esse carro vai dar uma patinada, você vai ter que subir de ré, bom, tirando isso, vamos ao que interessa, o lance é o seguinte, a Freedom chega ali para compor ali a gama, que é escalonada, entre Endurance, Freedom, Volcano, que também tem nessa mesma ordem as versões diesel, também com Endurance, Freedom, Volcano, Range e Ultra, bom, então aqui essa é a versão intermediária, esse carro aqui ele vale 132.000 e na versão, do jeito que nós estamos testando aqui agora, ela vai a 146 mil. Isso porque ela conta aqui com um pacote farto de tecnologias. Você tem aqui ao seu dispor, além do pacote ali com multimídia, com sistema Uconnect, conta com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, você tem ainda carregamento por indução, você tem ali uma série de itens interessantes, câmera de ré, e coisa e tal, e também você tem ali o pacote de segurança que a Toro incorporou, você conta ali com itens como monitor de faixa, monitorativo de faixa, alerta de colisão, ou seja, uma série de recursos que são vendidos como opcionais e que na Volcano fazem parte do pacote de série, pois é, a Volcano parte de 144 mil, se você botar uma corzinha, aumenta ali uns 2.500 reais, torna ela um pouquinho mais cara, mas você já leva essa pacoteira toda. E a Volcano praticamente não tem opcionais, mas conta ali véio, com um pacote de série muito mais doido, você tem aquele multimídia vertical de 10.1 polegadas, que é imenso, muito mais legal do que esse aqui, que tem o um formato convencional, quadradinho, Sem né? dar conta ali com o um acabamento mais sofisticado no exterior ali, você tem ali para-choque com friso, em prata, você tem o rack também prateadinho, você tem ali os retrovisores pintados de preto, mas é um preto piano, não é o preto fosco, ou seja, você tem uma série de filulinhas ali que deixam a versão ainda mais legal. Claro, esse carro aqui deixa a desejar? Não, de forma nenhuma, ele tem rodas de ligar leve, tem farol de neblina, tem DRL em LED, ou seja, um pacote muito cheio e por dentro você ainda conta com quadros de instrumentos digital, você tem ar condicionado digital de duas zonas, retrovisores elétricos, vidros elétricos nas quatro portas, aqui você não tem partida sem chave, na Volcano você tem, ou seja, você tem um pacote ali de conteúdo, bicho, que não deixa nada a desejar para a Volcano. Só que você ter tudo que esse carro oferece, você vai pagar mais caro do que ser cobrado pela Vulcano. Então, se você está pensando nesse carro para ser o carro ali... Seu carro de curtição não é o carro para você botar na Lida, né? Porque aí você vai pensar numa Endurance Esse carro aqui, cara Se você for comprar uma Freedom e rechear ela Já compra Volcano Essa é a dica Tá, Jabula, você tá falando de conteúdo, mas e o motor? Sobre o motor eu vou falar o que eu já tinha dito no outro vídeo Quem não viu, bicho, dá uma clicadinha aí Tá aí o link É o seguinte, esse motor 1.3, bicho Ele entrega muito vigor, cara Esses 27kg de torque Ele aparece muito rápido no Toro 1.8, no motor e torque de 139 cavalos, os 19 kg de torque, eles demoravam muito para aparecer. E aqui, cara, eles são praticamente imediatos, você está praticamente em ponto morto, já tem força total. E a cavalaria, ela também vem toda mais rápida, ou seja, é um carro que na estrada você consegue ali ter uma média de velocidade muito boa, é um carro que acelera muito bem, é um carro gostoso de guiar. E seu consumo na cidade, cara... O pessoal tava reclamando muito, porque ele era um carro meio beberrão, realmente na cidade aqui, ele tá dando no álcool 6.4 litros. Para você ter uma ideia, na Flex 1.8, bicho, o consumo era de 5. Bom, por dentro, bicho, é a mesma história, né, cara? Esse carro tem um bom acabamento, é um acabamento que não difere da Volcano, o nível de qualidade é a mesma. Você tem couro aqui no encosto dos cotovelos das portas dianteiras, couro no volante. Né, o pomo da alavanca tem um corinho cheio de mão tem lá, no prástico e você também tem um acabamento legal aqui no encosto de braço central painel você tem ali uma moldura em dois tons né, é plástico rígido mas você tem uma moldura aqui no acabamento prateado ou seja, bicho, deram um tapa no carro ele ficou muito mais sofisticadinho mas o grande lance é o seguinte, cara se você está pensando em comprar esse carro e está pensando em colocar todos os conteúdos que tem nele aí, cara, eu te recomendo ir na Volcano você vai no final das contas gastar praticamente a mesma coisa, mas você vai ter itens bem mais interessantes. Só aquele multimídiazão de 10 polegadas já vale essa manobra. Agora, se você não for colocar tudo que esse carro tem, só tá de olho mesmo no motor e na comodidade que vem de série, aí você fica aqui na Freedom mesmo, que você tá bem servido do mesmo jeito. Então é isso, pessoal: Fiat Toro Freedom 1.3 Turbo Flex. Essa versão intermediária e equipada com o um novo motor é um carro legal, um carro que tem um comportamento muito bom, né? segue todos os atributos que a Toro sempre teve, mas agora com o um acréscimo de um motor muito mais sofisticado. É um carro ali que, para quem está procurando uma picape ali, mais com uma pegada familiar, ali, você tem a caçamba, você tem ali uma comodidade, um comportamento de carro de passeio, e a praticidade ali da caçambinha ali pro final de semana, para levar as coisas pro sítio, resolve bem demais. Não precisa ir além dessa versão, beleza? Agora, eu já disse, se for caprichar, se for rechear com todos os opcionais, se for botar queijo na borda, aí já pensa na volcana cara, que o catupiry já vem incluso, beleza? Então é isso, bicho. Grande abraço, até a próxima. Valeu!